E aí pessoal, Alexandre Nogueira mais uma vez com vocês e como eu prometi, Marketplace Conference, evento de e Brasil 2018, e eu ia trazer coisas importantes do evento. E eu não podia deixar de falar da Oliste aqui, eu tô do lado do CEO da Oliste, Thiago Dalvi, queria dar umas boas vindas para ele ao canal, que já apareceu outras vezes aí, nós já fizemos coisas juntos, estou sempre falando da Oliste, mas inclusive já deixar uma pergunta para ele, o que, que é a Oliste, Thiagão? Boa! Bom, Ale, antes de mais nada, obrigado pelo convite aí para poder conversar com a galera, acho que bacana o evento também, super importante, acho que difundir o conceito de Marketplace cada vez mais, e o papel do Marketplace para democratizar o, o comércio eletrônico. né? É, bom, o Olish nada mais é do que uma grande loja de departamento âncora dentro do shopping center. Eu acho que, costumo falar isso, a melhor metáfora, eu acho, para explicar o que a gente faz. No final, nós somos uma loja grande e relevante dentro do Mercado Livre, do Walmart, da B2W, da Via Varejo. Só que não é uma loja tradicional, né? Aquela grande loja formada por milhares de outros Micro, pequeno, médios, lojistas, importadores, distribuidores que confiam na nossa plataforma para gerenciar seu catálogo, seu preço, seu estoque, pagamento, saque, troca, devolução, enfim, tudo em um único lugar. É, eu acho que é importante entender o porquê do Olix existir, né, cara? No final, a gente é meio que uma jabuticaba aí no Brasil. É um produto, acho que você mesmo fala isso sempre, é um produto tipicamente brasileiro, né? nascido aqui no Brasil, para a dor do mercado brasileiro, que talvez até faça sentido. Em outras regiões, mas no final o caminho para o lojista acessar um marketplace hoje, de certa forma, é tortuoso, né? É um mercado bastante fragmentado, a gente não tem nenhum player aí dominando o mercado como um todo, e no final, se você é um lojista e quer acessar o um canal digital, você vai ter que bater na porta de cada marketplace, negociar acordo comercial, fazer a integração, uh, Entender especificidade de título, descrição, imagem e no final ainda construir sua reputação. E lá no final de tudo você vai estar gerenciando sete ferramentas diferentes, né? O RP, plataforma de e-commerce, mais operador logístico, integrador, e além de cada um dos marketplaces para saque, troca e devolução. Então, cara, é muito complexo para aquele cara que muitas vezes é offline. O Olich, ele nasceu para tentar simplificar tudo isso em um único lugar. Legal, pessoal. Então, vocês entenderam. Se você não tem cadastro em lugar nenhum, ou mesmo que você tenha cadastro dos outros Marketplace, a Olish pega você, pega o seu cadastro, você faz cadastro na Olish e você vende através deles, usando a reputação deles. Então, se você quer ver qual que é a reputação da Olish e qual condição de venda que você vai ver, acha a loja oficial no Mercado Livre da Olish e você vai ver a quantidade de venda nos últimos quatro meses. Tá? Outra coisa, futuro. 2018, o que, que nós vamos ter de novidade aí? Legal, bom, esse, esse é um ano que ele começou já meio difícil, né, Alexandre? Eu acho que, enfim, a gente sofreu com greve de correios, aumento de preço de correios, depois greve de caminhoneiro, agora tem copa, né, para alguns é uma oportunidade, para outros acho que vai ameaçar, assim, um pouquinho do comércio eletrônico. Para a gente, eu acho que tem várias coisas novas, legais, então, tanto essa dependência de correios, eu acho que era um ponto é, importante, né, e que o negócio sofria de tempos em tempos, a gente vai anunciar assim, integração com outros operadores logísticos, é, tem novidades aí em relação à coleta, é, a gente deve mudar um pouco o fluxo de fulfillment dentro do Olist, né, de operação. É, tende a se tornar acho, cada vez mais simples operar com o Olist. A gente sofreu e aprendeu muito com a dor do nosso logista também, então acho que entra bastante coisa legal nesse ponto. Né? É, a gente está muito focado em tornar o frete mais competitivo, então reduzir prazo, reduzir preço, Pô, dependendo da cidade, fazer entrega no mesmo dia, no dia seguinte, tem muita coisa nessa linha. Eu acho que o produto Holist, ele tem três anos e meio, e agora, assim apesar de ser uma su empresa é super jovem, né, a gente tem 160 pessoas hoje dentro da empresa, é, tentando entregar uma solução melhor todo dia. então uh, E agora acho que está amadurecendo, tem muita coisa amadurecendo. Esse ano deve entrar novos canais, a gente não pode divulgar ainda quais, mas, cara, vão bem empolgado, vão vir. Uh, eu acho que a gente deve acelerar a entrada de novos canais, inclusive, então não deve levar mais tanto tempo para integrar novos canais. Isso a gente sabe que é importante para o lojista, para a gente, para todo mundo. Uh, eu acho que tem algumas outras coisas bacanas para tornar a operação do lojista mais competitiva, né, e, e assim, a venda dele mais competitiva. Então, em relação à gestão de preço, gestão de estoque, acho que tem muita coisa bacana aí que deve entrar ainda nesse ano. Legal, então visando conversão, aumentar faturamento, lógico que todas as ações são voltadas para isso, e quando o Thiago disse que é uma empresa nova, 3 anos e meio, se você pegar a evolução do marketplace de três anos e meio para cá, você tinha muitos grandes lojistas que não estavam, varejistas grandes que hoje estão, então a Olix vem evoluindo e acompanhando tudo isso, então você está fazendo com quem aprendeu a fazer lá atrás quando tudo isso estava começando. Tiagão, onde a Olix está? E desde já te agradecer, o Thiago vai falar onde eles estão e... Agradecer a atenção, agradecer o carinho. Eu sempre gosto de passar no stand da Orlix, eu gosto de estar em contato com vocês. Muito obrigado sempre pela atenção. Pô, acho que antes de mais nada, para mim, sempre é um prazer bater um papo aí com vocês. Acho que eu sei que a galera é super né, acirrada ali em querer assistir, entender, conhecer mais. Acho que isso é, é muito bacana. Bom, tem muita coisa nova que tá por vir e a gente tá empolgado com isso, cara. Acho que também é legal admitir que, putz, a empresa ela tá aprendendo sempre, né? Então ela é nova, tem muita coisa nova para a gente fazer. Como eu falei, tem 160 pessoas hoje trabalhando com a gente, tem 3.200 lojistas que aprende 200 com essa galera. Cara, 200 mil produtos tem muita coisa acontecendo, né? E a gente tá aprendendo com tudo isso e ao mesmo tempo equilibrando o prato, porque o mercado muda o tempo todo. É, mas esse ano para a gente vai ser fantástico. A gente deve crescer aí mais de sete vezes em relação ao ano passado. Então, pô, é crescendo aí seus Sim. 25, 30% ao mês, continua super acelerado. Ano que vem a gente deve anunciar várias outras coisas legais, a gente está olhando para fora, e muita coisa boa, acho que tá por vir, então fica o convite aí para quem quiser conhecer, a gente entra no site, conhece um pouco mais da plataforma, solicita um convite é, e vem vender com a gente também. O link tá aqui embaixo, vem ser o list, como eles dizem, go list, né? É, boa, isso aí. Um grande valeu. abraço, valeu!